indo diretamente de Salvador, vindo pro Rio de Janeiro. Vamos fazer aqui um tour. Tirar esses dias, fazer um tour que tá cheio de obra de steel frame aqui. Super bacana, super interessante. Diversas etapas. A gente vai ver a obra já quase pronta nos acabamentos. A gente vai ver a obra que tá iniciando. A gente vai ver muito tipo de obra. Então, se você quer me acompanhar, fica ligado e vamos botar o pé na estrada, porque a gente vai rodar essa semana. O que que acontece? A gente tá indo a caminho agora de Camboinhas, né? Camboinhas fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É uma Região perto de praia. E eu acho legal a gente estar indo ver lá, porque as pessoas acham muito que o steel frame tem esse negócio de enferrujar. Mas na verdade, não enferruja. O nosso aço é galvanizado. A gente tem alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre essa questão da galvanização, né? E a gente vai lá ver ao vivo. É uma casa grande, top. Vocês não têm noção. Casa alto padrão, alto padrão. Ela já tá com toda a estrutura montada. Eles estão chapeando o drywall. Acho que já chapeou grande parte do drywall externo, né? Então é legal pra você ver a obra em andamento. A gente vai conseguir ver a parte de instalação passando pela estrutura. E eu acho que em algumas áreas eles já começaram a botar acabamento. Tipo, cerâmica, piso. Então vocês vão conseguir ver também essa parte dos acabamentos, né? É uma casa em L, ela tem balanço, ela tem vão livre muito grande, né? E a outra casa que a gente vai ver, né, ela vai ser, ela é em maricá. Essa aí ela tá começando um pouco mais, né? Ela é de steel frame, só que ela tem estrutura metálica também em aço pesado, né? E ela tem estrutura em aço pesado por causa muito da concepção arquitetônica, né? O cliente, ele fez detalhes em aço pesado e ele queria o aço pesado aparente, mas queria em steel frame. Vai vendo, gente. E tem muita gente que acha que não dá pra misturar steel frame com um aço pesado. Então, a gente vai ver lá, né, como é que a gente faz essa interação dos dois conjuntos. A obra tá iniciando, então vocês vão ver a parte da estrutura. Eu vou ser bem sincera, nessa obra vocês vão ver o tamanho da estrutura metálica e vão ver o steel frame. A estrutura metálica eles montaram em uma semana, gente, foi incrível. Montaram a estrutura metálica em uma semana e o steel frame, a gente vai chegar lá, eu acho que tá com... Semana passada foram três dias, né? Hoje é quarta-feira... Então tem mais três dias. Tá com seis dias de obra. Vocês vão ver então uma obra de steel frame com seis dias, como é que ela tá. E essa primeira obra que a gente vai, de camboinhas, ela tá sendo executada por um franqueado da Jeep Center, né? A Jeep Center tem essa rede de franquia, né? Que é muito bacana. Você pode contar com toda a expertise deles, que são anos e anos de mercado. E aí a segunda obra, não, essa aí é a segunda obra, é de um colega meu. E aí eu peguei eu mesma pra fazer, né? Com os amigos a gente trabalha um pouco mais perto. Peguei o equipe que trabalha comigo eu não tô brincando, desde o começo desde o começo, na verdade essa equipe trabalhava na parte de drywall com os meus pais, né, e aí quando a gente começou a fazer steel frame, eles foram uma das primeiras equipes que eu, que eu treinei vocês não tem noção, eles montaram um galpão da fábrica, gente, ó, olha só isso Igual o Pão da Fábrica tem mais de 10 anos. E aí eu liguei pra eles, o pessoal já tava mais... <risos> é muito engraçado. O pessoal de mão de obra, né, que é do Nordeste, quando descansa, eles voltam pro Nordeste. Então, eles estavam meio parados, né? Lá no Nordeste, eles são de Juazeiro, eu liguei pra eles. Vocês vão conhecer, gente, incríveis. e Francisco. Buxiche! Então eu tô com uma obra aqui de um amigo meu, tá na... Você desce pra fazer? Não, desce, desce. Pra quando é que é a Helena? Falei, pra data tal. Ele, então tá bom, conta comigo E aí o buchicho desceu E aí a gente vai lá ver a obra do buchicho Vocês vão conhecer o buchicho, gente O buchicho é um cara incrível o irmão do Fra... E o irmão dele, Francisco Juro pra você, é outro Eles são assim, ó, incríveis Imagina profissionais bons Eles são muito, muito, muito bons mesmo, né? Então a gente vai lá ver E aí vocês vão ver o que é que a galera de qualidade Eles são meus, né? viu? Vocês não, pode... não podem roubar, não Não quero roubar, não o Buchicho e Francisco são meus E aí é isso Acho que a meta desse ano, né? Na Dama do Gesso Hoje eu não faço mais tantas obras como eu fazia Nem é meu objetivo, né? Acho que chega Um patamar, assim um dado patamar da nossa vida Que a gente já alcança bastante Coisa, né? Não vai parar? Não Não vou parar, de jeito nenhum, né? Mas eu cheguei num patamar, já que eu escolho assim Alguns contratos pontuais, que eu vou fazer Uns desafiadores, ou então pros amigos E aí a gente vai fazendo aos pouquinhos Então hoje, Dama do Gesso, ela tá mais assim Ela escolhe, a gente escolhe alguns contratos E a gente vai fazer eles, né? E aí pra esses Eu trago a minha galera, né? Aquela minha galera Que eu confio, que eu tô acostumada a trabalhar há anos, né? Que me conhece, tá acostumada a trabalhar comigo e gente que já teve de montador reclamando, Helena, você é muito exigente. Sou, isso é um, isso é forte, né? Até Se você quer crescer, é um negócio que eu falo pra você: você precisa ser bem exigente com as coisas, com o seu trabalho, etc. Acho que um, um diferencial muito grande, né? Da Helena, né? Da, da, da Dama do Gesso e do, da história que a gente foi criando foi esse parâmetro de crescer, né? Eu brinco que existem diversas empresas de steel frame no mercado brasileiro, muitas mesmo, mas não tem nenhuma com os resultados, com as obras e com o portfólio que a gente tem. Isso se deve, acho que, à dedicação, né? Porque é mais especial, mais inteligente, né, tipo Mas é o quanto que você dedica, o quanto você coloca de foco. Então, vamos caminho, estamos engarrafados aqui, vivo e Vivo o Rio de Janeiro, que eu desacostumei com esse trânsito, gente. Pior sou eu dirigindo esse carro manual e eu só tô acostumada com o automático, mas era o que tinha no aluguel, né? Faz parte. Mas vamos lá, vamos indo. E a gente tá caminhando da obra. Vamos ver nossa obra aqui, gente. Tô empolgada. Ó, aí é o um engraçado, né? Que a gente chega, aí você vê que tem uma obra do lado. E aí vou falar o que, que eu acho legal, né? Dá pra ver essa obra o quê? Estrutura metálica. Né, com concreto, alvenaria. E a laje tá aquelas é, vigas, né? ele treliçada, acontece. Aí você vê... Aí é legal a gente ver a diferença dessa com a obra que a gente vai ver agora de steel frame. Cara, vocês vão ver muita diferença. Você vê aqui... Areia, tijolo, cimento na ponta. A gente não pode falar mal do vizinho, né? Mas é o que? É outra coisa, né? Organização, limpeza... Dá pra ver até a parte dos acabamentos um né, um emboço com aço, eu acho, emboço com aço, eu não entendo muito isso não, essa mistura, mas o povo mistura, né, vida que segue, não tem muita opção, e aí a gente tá vendo isso, e agora a gente vai chegar na nossa obra de steel frame, ó, essa casa, eu não vi na obra aqui ainda, eu só vi o projeto, né, e ele é bem ousado, tem um balanço enorme, uns revestimentos muito loucos nas paredes, e a gente vai dar uma olhada, vamos chegando, vamos olhando, e ver como é que fica, plaquinha do nosso franqueado da Jeep Center, <risos> Vamos lá. Ó, estamos chegando. É entrada da casa. Olha isso. Quem disse que a gente não faz balanço em estilo Eu Olha o tamanho disso. Qual que é o tamanho desse balanço aqui, Caio? Três metros. Quanto? 3 metros. 3 metros, 3 metros de balanço. E é varanda em cima, né? Varanda, é varanda. Não é telhado, não. Vai ter... vaso de planta. Tá vendo? E tudo dimensionado para isso. Então, vocês estão vendo, maior varandão, 3 metros de balanço. Cerâmica, sobrecarga, impermeabilização, tudo isso. E tá bonito, gostei. E olha só que legal, esse detalhe aqui é bacana. A gente olhar lá em cima, a gente vê as treliças reforçadas, né? E aí, como é que a gente faz o reforço no steel frame? A gente aparafusa esses perfis na lateral, né? Se você quer reforçar uma obra steel frame, é bem simples. Você tem os perfis, né? A parafusa na lateral da treliça aumenta a inércia dela, aumenta a área de aço, né? Que a gente vai ter disponível e dá um enrijecimento absurdo. Então eu brinco, né? Que se der merda em alguma obra de steel frame, na hora de reforçar é muito mais simples, né? Consertar a besteira é muito mais simples. Então você já vê que a gente tá com as treliças todas enrijecidas e a gente tem nas conexões também aquelas plaquinhas de aço, que são aquelas placas de gusset, em que a gente aumenta o número de parafuso. Isso é muito legal, né? Tem muita gente que acha que a placa de você só para botar mais aço não a função da placa de você é possibilitar o aumento do número de parafusos naquele nó naquela conexão ó é um revestimento cimentício ó e ele é colado com argamassa ah, é C3. viu ha, co gostei cara é C 3 ainda então olha só que legal gente um revestimento para aparecer que é cimento ó que loucura. cara tá fazendo obra de churrasqueira e minha fachada vai aparecer que é cimento <risos> E aí vai o truque pra você. Você pode colar qualquer tipo de revestimento na sua fachada de steel frame, tá? Pode ser cerâmica, pode ser pedra, pode ser placa de cimento. O truque é esse, que é exatamente o que o Caio falou. Você precisa usar AC3 ou até uma AC3 superior, né? A Solite, né? Nosso parceiro aqui da Dama do Gesso, né? Do grupo São Goban. Ele tem, por exemplo, uma argamassa que é AC3E. E esse c 3 e é exatamente para quando você vai ter pedras maiores, materiais mais pesados E aí você usa essa c 3 e é. Esse aqui é uma placa fina, tá? É... você vê que é aquele cimentício alveolar, né? Mais leve Então eu acho que a c 3 não vai dar problema não Mas tá bacana, viu? Porra, bonito! Gostei, gostei Vamos continuar, vamos no nosso tour aqui dar uma olhada na casa Tem concreto, tem as pesadas, tem chuprem Tem tudo Faltou só botar uma viga de madeira em algum lugar o forro é todo de madeira? A ah, forra todo de madeira? Forra de madeira? Foi só eu falar. <risos> Gente, que interessante! Ela vai ser vestida de madeira. que vai ser tipo um piso de shopping com cimento polido. E aqui vai ser madeira.